tarde. é um briefing sobre sobre o périplo do, do ministro Ernesto Araújo a quatro países da África Ocidental. O ministro uh, vai começar o périplo com Cabo Verde, depois vai para Senegal, Nigéria e Angola. Ele no Cabo Verde, ele vai ele vai começar a sua programação com um jantar com com o pre, pre, presidente e primeiro-ministro uh, de Cabo Verde. Depois ele vai ter, no dia seguinte, uma reunião com o ministro das Relações Exteriores de Cabo Verde. Depois, uma audiência privada com o primeiro-ministro. Em seguida, ele parte para Dakar, onde a programação é a seguinte. Encontro com o presidente do Senegal, né, Macky Sal. Depois, encontro com o presidente da Assembleia Nacional do Senegal, Mustafa Niass. Em seguida, encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal. Essa é a programação uh, no Senegal. Em seguida, ele parte para a Nigéria. Na Nigéria, começa com a abertura ou uma participação, a gente ainda não sabe se vai ser na abertura ou mais adiante, uh, participação do Fórum Brasileiro de Produtos de Defesa, né? acompanhando a a missão uh, ministerial, uma missão de, uh, de promoção comercial. Em seguida, uh, vai haver um, uma audiência com o vice-presidente da República da Nigéria, depois um encontro com o presidente uh, da Comissão da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, é, ainda segue Nigéria, encontro com o ministro da Indústria, Comércio e Investimento da Nigéria, depois um encontro com o ministro das Relações Exteriores da Nigéria. Aí sim, ele parte para Luanda. De, em Luanda, o, a programação começa com reunião privada com o ministro das Relações Exteriores de Angola, depois uma audiência com o presidente de Angola, em seguida, uma reunião, reunião ampliada entre as delegações dos dois países. Né? Por fim, uma cerimônia uh, de assinatura de atos. Né? Se pre pretende, né? ainda não está confirmado, uh, assinar um acordo de segurança pública, de intercâmbio e de cooperação em segurança pública. E deve ser anunciada uh, a conclusão, mas não, não, vai, não se vai assinar, de um acordo de, dupla de uh, tribut, eliminar a dupla tributação para serviços aéreos. Em seguida, a cerimônia de assinatura de atos, vai haver uma conferência de imprensa. No dia seguinte, há uma reunião uh, com a ministra das Finanças de Angola. Depois haverá uma participação do ministro de Estado na abertura do evento empresarial de defesa. Né? Também em Angola uh, haverá, acompanhando o ministro de Estado, uma missão de promoção comercial focada na área de defesa seguido depois de um coquetel e, por fim, de um jantar, né? um jantar oficial. No dia seguinte, ainda em Angola, o, o ministro profere uma palestra a, a autoridades locais e ao corpo diplomático sobre a política externa brasileira. De, em seguida, haverá uma entrevista à TV Record Angola. E, por fim, a missão se conclui com um almoço privado e embarque pra, de volta para o Brasil. Esse é um pouco o um resumo da, da programação do ministro de Estado nesse periplo pela África Ocidental. Eu, se eu puder antecipar um pouco a, a, o racional né, que, que está definindo, né, perpassando a, a missão do, do ministro da África Ocidental, é a seguinte, né, ele ele vai, é, ele vai se concentrar em dois temas fundamentais, né, defesa e segurança, comércio e investimentos. Na parte é, de defesa e segurança, é, é bom observar que todos os países que vão ser visitados pelo ministro são países que ocupam o espaço do Atlântico Sul. E a ideia é, na conversa com esses quatro países e também com o secretário, o presidente da Comissão da Comunidade de Países da África Ocidental, a CDAL, é reativar é reativar a diplomacia brasileira para, em matéria de segurança para o Atlântico Sul. né? O Brasil, nos últimos governos, relegou esse vetor da diplomacia brasileira na área de segurança para o Atlântico Sul. Então, a ideia é conversar com a CDAL, né, que é a Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental, uh, sobre a reativação da cooperação em matéria de defesa uh, e segurança com a CDAL. Também o ministro vai conversar com as suas contrapartes sobre a reativação das zonas de cooperação em paz do Atlântico Sul, né, que também não se reúne, não está ativa desde 2013. No caso da CDAL, desde 2010, que não há reunião de alto nível. Com a CDO. Então, e, além disso, o Brasil vai anunciar que deseja ser membro pleno do chamado grupo do G7 Mais Amigos do Golfo da Guiné. Qual é a razão uh, dessa concentração e esse, esse foco em temas de defesa e segurança? A questão é que a, as condições de segurança no Atlântico Sul, por onde transitam cerca de 95% dos navios que levam exportações brasileiras, Está, estão se deteriorando. Né? Houve um grande aumento de crimes de pirataria, roubos de carga, roubo de combustível, e, e bom, essas ocorrências, sobretudo, concentradas no Golfo da Guiné, mas não só. Só uma observação, a Marinha do Brasil, hoje em dia, identifica a criminalidade no Golfo da Guiné como uma das principais ameaças no nosso chamado entorno estratégico. Né? E também não devemos esquecer que a preocupação com segurança no Atlântico Sul se deve também a uma percepção, isso um pouco formada formada pelos relatos, pelas análises que a gente recebe das nossas embaixadas nos países da região do Sahel, de que há um avanço constante do jihadismo, Uh, nesses países, se movimentando, chegando quase às a, a, costas da África Ocidental. Então, há uma preocupação aqui, talvez não de curtíssimo prazo, mas de médio prazo, uh, com, com uh, o jihadismo já, uh, já ocorrendo, né, atentados jihadistas ocorrendo uh, nas costas da África Ocidental. Então, essa é a, essas são as razões pelas quais o, o, a missão do ministro tem uma forte concentração na área de na área de, de segurança e defesa. Bom, o outro foco, o outro foco da visita é a promoção de comércios, e investimentos. Aí dando um plano, dando um plano geral ou um, um panorama geral, né? A gente sabe que a África e a Ásia são os continentes cujas economias mais crescem no mundo hoje em dia, né? Seis das dez economias que mais crescem, que mais crescerão esse ano, segundo o Banco Mundial, são africanas, né? entre as quais a Etiópia, a Ruanda. Gana, Senegal, Mauritânia, acho que eu me lembro. A África, tradicionalmente, é um mercado para produtos brasileiros. Né? Nós temos um comércio que já teve seu pico em outros anos. Hoje em dia, hoje em dia ele está na, na casa dos 15 bilhões. Estou falando de intercâmbio dos dois sentidos, né? não só exportações. Né? e nesse e nesse contexto a Nigéria e a Angola são os nossos quarto e quinto maiores mercados na África numa numa projeção mais de, de médio e longo prazo o, bom, se sabe que além de estar crescendo alguns países da África estarem crescendo muito você tem um, uma projeção de expansão da população africana, maior, um processo de urbanização acelerado que vai criar demanda por infraestrutura, também por consumo de alimentos, consumo de energia, trans, infraestrutura de transportes, etc. Isso, enfim, se oferece oportunidades para, para empresas brasileiras, né, que, são, que são competitivas na área de construção civil, por exemplo, na área, enfim, na área do, do agribusiness. Esse, esse é um pouco o pano, panorama geral, mas neste caso específico dessa visita, o foco comercial, né, que vai, eu já disse que vai haver duas uh, missões comerciais, uh, uma na Nigéria e outra em Angola, uh, são, serão missões focadas uh, em, em produtos de defesa. Essa, esse é o, mais ou menos o quadro o geral das duas, dos dois vetores, digamos, principais da, de interesse da visita do, do ministro a esses países da África Ocidental. Aí, mais especificamente, na Nigéria, qual vai ser o foco? Né? Na Nigéria, além de ele se encontrar, como, eu, como já disse anteriormente, com o presidente da comissão da CDAO, né? que... Vai, vai, o encontro vai ter também o objetivo de, de avançar a preparação do mecanismo de diálogo estratégico né, da, com a Nigéria, que vai, vai ter lugar em março do ano que vem, em nível de vice-presidente da República, o, a segunda edição do, me, do mecanismo de, de diálogo estratégico com a Nigéria. Nós já começamos a preparação, já tivemos uma reunião aqui interministerial, onde já foram identificadas as prioridades que o Brasil vai levar para esse diálogo, né? Ante, vale dizer que antecedendo o diálogo, que é o momento de que culmina politicamente né, o evento, o mecanismo. Antes disso, há reuniões de grupos de trabalho, onde vai, onde vão ser discutidos os chamados deliverables, né, da é, do mecanismo de diálogo da reunião. Então é o ministro vai levar já é, para a contraparte nigeriana, por isso uma das razões pelas quais ele vai se encontrar com o vice-presidente da Nigéria, porque é o titular do lado nigeriano do mecanismo é, para levar para levar já as prioridades já identificadas pelo Brasil, né? E buscar saber quais são as nigerianas e daí e assim por diante, né? É uma, é uma etapa desse Desse, da preparação desse diálogo, que tem que começar cedo, né? Porque para dar tempo para negociar e para se obter bons resultados. Né? Já come... Então já começamos a preparação e mais especificamente nós vamos conversar sobre alguns interesses mais específicos nossos, né, que é a negociação de um acordo de cooperação e facilitação de investimento, um acordo de transferência de presos. Vamos falar também questões de acesso a mercado ligados às exportações brasileiras da área agrícola, né, carne bovina, carne de aves, café solúvel, por aí vai. Essa é esse é o contorno. Uh, bilateral da visita à Nigéria, Angola, Angola a visita ela é mais, ela vai ter uma variedade temática maior, né? que tem uma uma uma dimensão uma dimensão também é, de relações econômicos comer, econômico comerciais por isso que vai haver o, o também um seminário né de promoção comercial lá que eu já que eu já mencionei mas também vai, é, vai haver uma conversa sobre intercâmbio de experiências em combate à corrupção o chamado institution building né o Brasil é, buscando prestar co cooperação né cooperação solicitada pelo lado, lado angolano é, para, é, para para obter do Brasil, receber do Brasil experiências, por exemplo, na implementação de instrumentos do chamado marco legal de direito econômico. né? Esse é um exemplo. Por exemplo, isso isso, no caso de combate à corrupção, já se começou uma cooperação, né? já houve uma visita do inspetor-geral de administração do Estado ao, ao Ministério da Justiça, é uma cooperação Uh, para intercâmbio de experiências de marcos legais e implementação desses marcos legais na área de combate à corrupção. É, o que nós vamos tentar ainda é, é, assinar, né, como eu mencionei antes, é um acordo de segurança pública. O acordo já está pronto, não sabemos se os trâmites legais é, dos dois países é, vão, vão ser completados a tempo da assinatura ocorrer. No caso de, de, do acordo de evitar a dupla tributação, ...do transporte aéreo, nós já sabemos que já se, as negociações substantivas foram concluídas, mas nós já sabemos que não vai dar tempo de assinar. E por fim, por fim não, porque ainda tem Cabo Verde, Senegal, o foco é negociação de acordo de serviços aéreos, a negociação de um acordo de cooperação e facilitação de investimentos... E, e intercâmbio de experiências em operações de manutenção da paz, né? Nós temos, enfim, uma, um centro de treinamento muito conceituado no Rio, né? De, de para implementação de operações de manutenção da paz. O Senegal é um, é um grande contribuinte de, de, for, de, enfim, de efetivos para essas operações de paz e tem, do, do lado deles, muita experiência na, na parte policial dessas operações, na, digamos, no segmento policial dessa, dessas operações de manutenção da paz. Então, nós temos também o que receber aqui de experiência do lado senegalês. É claro que uh, todo, em, todos, em todos esses países, eu já tinha dito antes, vai haver também sempre um ponto da agenda ligado aos temas de segurança. Né? Os temas de segurança vão ser discutidos uh, com, com, na CDAO, mas também nós vamos discutir bilateralmente com cada país para trazer a nossa percepção, as nossas preocupações, essas que eu mencionei no início. E, por fim, Cabo Verde, é, é, o foco vai ser, de novo, propor a negociação de um acordo de facilitação e cooperação de investimentos e acordo de cooperação jurídica em matéria penal e civil, né? A razão desses, da conclusão desses acordos em matéria civil, é, surpreendentemente, porque a gente, enfim, nós nos demos conta, na verdade, não estava no nosso radar há uma presença econômica de empresas econômico-comercial brasileira em Cabo Verde. É, que justifica enfim, um acordo de cooperação jurídica nessa área. E penal, porque, infelizmente, cresce o número de brasileiros que estão sendo presos em Cabo Verde é, acusados de, de tráfico de drogas. Então, num resumo, num breve resumo, é, é, essas são as razões que, que levaram o ministro a montar esse pela por esses países da África Ocidental uh, aqui, agora, no final do ano. Né? Lembrando que que esse, esse, esse périplo ele já vem na esteira de outros eventos, outras ações, melhor dizendo, de, de implementação da, das diretrizes de, da nossa política externa para a África, né, que foram enunciadas naquele dia, no Dia da África, né, que aconteceu acho que no final de maio, né? no dia 27 de maio, né? já houve visita do chanceler marroquino, do chanceler de Togo, já houve a reunião ministerial da CPLP em julho, e nesse ensejo o ministro se reuniu com suas contrapartes, também bilateralmente, dos países membros da CPLP, já teve uma outra reunião da CPLP em Nova york onde o foco foi discutir grandes questões internacionais, enfim, afetas a África já houve três reuniões com a chanceler da África esse ano uma com a África do Sul desculpe em julho setembro e novembro né eu já teve uma reunião da comissão bilateral econômica Brasil África em outubro isso foi em Pretória o ministro da Defesa nosso compareceu à posse do presidente Ramaphosa esses são alguns exemplos de ações de política externa para a África, que já foram realizadas esse ano. Né? Lembrando também que a gente prestou ajuda a Moçambique, né? Ajusta, uh, no contexto daquele desastre natural, aqueles dois ciclones, e foi uma ajuda, vale notar, na primeiríssima hora. Também a gente uh, enviou missão do, do Tribunal Superior Eleitoral Guiné-Bissau, para ajudar a organizar as eleições presidenciais, estimando mandou missão de observação eleitoral. Enfim, isso é um pequeno, uma pequena recapitulação do que já se fez esse ano em matéria de política externa para a África. Enfim, eu acho que, isso, enfim, era o que eu queria compartilhar com os senhores sobre a missão do ministro. Estou aberto aqui a perguntas. Boa tarde, embaixador. Sami Adhine, da Bloomberg. Eu queria que o senhor é, explicasse um pouco melhor os critérios é, usados para definir que países é, foram escolhidos nesse, nesse roteiro. É, o senhor mencionou a questão de segurança no Atlântico Sul, uma preocupação Sim. comum, mas, se puder explicar um pouco mais, eu agradeço. Certo. Bom, é, começando, Nigéria é a maior economia da África, nós temos estamos, como eu disse, num processo preparatório do mecanismo de diálogo estratégico, né? E eu acho que um sinal importante era um ministro uh viajar na Nigéria para dizer, olha, estamos preparados, já temos aqui a definição dos temas que nos interessam, então é um sinal político importante que nós queremos dar para, um, para a Nigéria. Há também a, a visita ao presidente da comissão da CDAL, né que, que tem sede em Abuja, né, que cumpre o objetivo de reforçar o, o vetor de segurança uh, da nossa política externa para o Atlântico Sul. A Nigéria, uh, Angola, if <laughs> O Angola é quase um ator incontornável na nossa política externa, né? Para a África Ocidental, né? Houve a, a, já houve o chanceler africano angolano compareceu após o presidente Bolsonaro. os Chanceleres já se encontraram também à margem da Gnu, na margem da CPLP e, e há uma agenda muito forte comercial, né? Porque, como eu disse, na Nigéria vai haver uma missão comercial de defesa e em Angola também há, há toda uma tradição de cooperação, de cooperação em várias áreas com Angola, né? A Angola é um um desses atores uh, da África Ocidental uh, incontornáveis para o Brasil, né? Dentro da sempre teve uma um grande nível de importância. Senegal no, o Senegal é um país é um país que cresce muito, nós queríamos incluir um país francófono também nesse périplo, é um país que tem um prestígio diplomático que acima, digamos, das dimensões da sua economia e do seu território, é né? um país que, com uma longa tradição diplomática, né? para quem serviu em foros multilaterais, chama, sempre chamou atenção a inserção e a qualidade dos diplomatas senegaleses em foros da ONU. Né? É um país muito importante para se conversar e se colher percepções de política internacional e de política africana também lembrando né que há uma uma tradição do Senegal uh, de fornecer efetivos para, para operações de manutenção de paz esse é um é um, é um vetor uh, de, de política externa multilateral né participação em operações de manutenção de paz e também não esquecendo que eu não sabia mas fiquei sabendo que o o, o Senegal é um dos grandes compradores de, açúcar, de arroz brasileiro o terceiro maior comprador de arroz brasileiro no mundo e o primeiro na África. Então, há aqui também um, um, um interesse comercial uh, aqui nessa visita. Cabo Verde, a visita a Cabo Verde, ela, ela se origina numa promessa que o, que, o ministro, que o ministro Ernesto Araújo fez logo no início, né? quando o ministro, de, o ministro de Cabo Verde... O presidente de Cabo Verde compareceu à posse do presidente Bolsonaro. Cabo Verde tem uma relação cultural de cooperação muito grande com o Brasil. O Cabo Verde é o maior beneficiário de bolsas de estudos chamadas PECG e PECPG pg que o Brasil oferece a países em desenvolvimento. Cabo Verde também, a visita lá se justifica pelo fato de que é um ator também importante na, na política de segurança do, do Atlântico Sul. Né? O, o, o Cabo Verde, por exemplo, tem, tem acordos de, de cooperação de, em matéria de segurança com grandes países, né? com grandes atores, com a China, com a Rússia, todos esses países, grandes países, identificam em Cabo Verde um país importante é, no teatro, digamos, de segurança do Atlântico Sul. Essas são as razões fundamentais. Você quer agregar alguma coisa? Só, de forma geral, mencionar mencionar que Sim. são quatro países atlânticos e os quatro países do, do que nós consideramos o entorno estratégico brasileiro. É, é isso, enfim, recapitulando isso que a gente tinha dito, que eu disse no início, né? do ponto de vista estratégico, é considerado quatro países do entorno estratégico brasileiro. Boa tarde, senhor embaixador. André Espegariel, repórter do Vortex. É, na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira delas, o senhor mencionou é, rapidamente a demanda por infraestrutura no continente. Eu gostaria de saber qual que é a agenda que o Itamaraty pretende levar é, no contexto pós-lava-jato. E, nesse sentido, também qual que é a prioridade do país no Banco Africano de Desenvolvimento. Por gentileza. Certo. Ah, o que nós temos dito na, na, na área de promoção comercial de investimentos com, com a África é que eh, nós, nós queremos deixar de, criar pré-condições para que as, a, as, empresas, as empresas busquem mercado e busquem oportunidades de investimento. Nesse momento, a, a questão a, de fornecimento de créditos à exportação, ela ainda está em revisão pelo governo, né? Nós sabemos disso. Isso não é uma questão concentrada na África, né? A, a, a política de, de, de financiamento de exportações uh, brasileiras, isso é um, é um assunto que ainda está sendo eu entendo revisto e e reestruturado justamente na esteira de, de tantas questões de corrupção né, que foram identificadas nesses, nessas operações de crédito à exportação. Então, o que nós vamos levar para os africanos e é dizer, olha, nós estamos num momento de reestruturação e redefinição de, de formas e prioridades para comprar concessão de crédito à exportação, mas nós estamos aliás, respondendo a uma demanda africana, de que os africanos é, estão buscando, isso nós ouvimos de vários embaixadores africanos e de chanceleres, nós estamos buscando com o Brasil uma relação com o comercial, aspas, de igual para igual, né? não em bases concessionais, por, por isso eles têm manifestado tanto interesse em que o Brasil envie missões empresariais e também que receba missões empresariais africanas. Por isso, só para dar um exemplo, nós estamos planejando, é, ainda não confirmamos, por isso que não, não anunciamos, uma missão, uma, um evento comercial é, promovido pelo Itamaraty, possivelmente junto com a Apex, é, é, empresários brasileiros, é, setores empresariais brasileiros e setores empresariais dos países, a chamada SADEC, daquela comunidade de países do sul da parte da África Austral, né? Que nós entendemos que é um que é um formato interessante porque além de um marco legal em desenvolvimento que está criando um espaço econômico comercial unificado, há uma boa medida de integração física, né? Porque um dos desafios é você ter um, um de, jure, né? de jure, né? Um espaço um espaço econômico comercial criado, mas não tem estrada para escoar a produção. né? Você chega no, na cidade do Cabo e não tem como ir até Botsuana, nesse caso tem, né? você não tem é, como ir adiante para distribuir os produtos. Então, é, essa é um exemplo né, de, de busca de promoção de comercial e de investimentos com os países da África, num momento em que nós não estamos... É, é, nós estamos ainda em um momento de definição de, de como usar mecanismos de financiamento de exportação para a África. Né? Não só para a África, mas para a África também. Em relação ao BAT? Combate, eu vou ficar te devendo essa, essa, essa, essa resposta. Não sei se, se meus colegas uh, têm uma, têm uma uh, poderiam agregar isso. Você, Rodrigo, ou o Felipe? Né? Da economia, né? é. Nós mantemos nós temos um representante né no Bade é, um pelo da mas é um assunto acompanhado pelo Ministério da Economia eu, eu, é, ne, eu nesse sentido eu, eu não, não tenho como te dar uma resposta mas eu digo fico te devendo uma resposta sobre esse assunto que não estava não está no nosso radar nesse momento nesta nesta visita é um contato com, com o bad né o Bade pode deve entrar deve entrar no nosso radar mas nós precisamos ainda conversar com o Ministério da Economia sobre isso tá é vai ter um CEO, um, um, um, um fórum de CEOs Uh, em Abidjan né? em março do ano que vem e, e o bad vai estar presente nós vamos enfim, isso aqui é, nós já estamos no terreno aqui de, do planejamento nós estamos pensando em, em incluir num périplo num périplo, uh, que vai ter como concentração o um mecanismo de diálogo estratégico na Nigéria que vai ser 10 11 de março incluir também nesse périplo oficial. É, abidjan por essa por essa razão mas isso aqui é, é, está eu estou só compartilhando com vocês aqui é nosso brainstorm tá isso não tem nada decidido a respeito tá obrigado. tá certo então muito obrigado é.